Bang bang por rank rank sem calma rank Pulando no sucesso de bang jump pra esses garoto de ping ping Eu sou punk punk portando mais notas do que um copo de bank MCs abaixo dos meus pés enquanto eu corto um jazz Fico bem tranks Competente abrindo a mente dos malucos de um pedaço com um verso chato Felipe Banks Vamos lá me vença faça com que eu me canse Diga algo que convença Faço você entrar em transe transcender do surreal Sem ao menos Vai ter pesadelo sem ao menos tocar cante Vocês só tem doze, então na mão de doze Na minha só tem doze ainda querem me ver trocar punch é, E dei a minha mente lápida em cima dessa batida Por isso que minha vida eu expulso Já tive a alma perseguida, nova chance recebida Então boto o sentimento que eu nunca pus Nunca foi por pulso e rima na terra em capuz Tô me sentindo e minha paciência se esgotou Foda-se, gota minha raiva, nem o Google traduz eu troco como trapos Hoje eu faço traps que faz os haters se irritar Mulher mimita tá gravando um clipe One Take, botando capuz Grifa, grifa, grifa, grifa, grifa Pronto pro hora do Rush Rush Rush Rush Rush No estúdio pronto grifa, grifa, grifa, grifa, grifa, grifa Pronto pro hora do Rush Rush Rush Rush Procurado por todos eu não tô devendo nada Nem entendo como a curva com seu peso é carregado Vários choram, vários oram, ignora. Nessas horas tu não passa nem com o pessoal cromado E eu sou do canal tu falante do seu carro Pode eu não tenho um carro pra o som. Todo mundo inteiro com música brasileira Enquanto eles cagam no mic, ouvem fala que tá bom Meu dever de casa é impedir que a geração Nutella crescida e limite pra quem sonha Como esse MC que faz se Não se mete no trabalho de quem tá um passo à frente Desde o tempo de Chupai, que Paquiamaro Quem não conhece respeito morre cedo em vergonha Quem não ouve o nome logo vai morrer de fome Enquanto o conceito não estiver presente É vida Black Mirror, cê não entende o final eu Tava muito ocupado com os papo de carnaval não né? ando meio Donnie profetizando sinais Tô servindo de exemplo pro seu filho se dá mal Cê não falta pra que sofre nick snap Tão fotogênico, a linha cínica pra que a mente na clínica antes que a cabeça explode. Grifa, grifa, grifa, grifa, grifa Pronto pro horário. Rush, rush, rush, rush, rush No estúdio pra grifa, grifa, grifa, grifa, grifa Pronto pro horário. No mesmo instante que se pisco, cante e se arrisca, e risca. Seu nome da lista assassino profissional saiu sempre sem deixar pisca. Entrando na sua mente, palavras te servem como isca enquanto eu senta de chapéu. Essa trica, o cante vem e chapisca. Essa mina me veja pisca, mas sei que ela é uma piscate. Eu não abacalho, nunca palho, é sem bluff em minha mente. eu já malho, eu nunca paro. É o touch, não me atrapalho. Rima do trabalho, cante é o chefe rima, lapidou. Rimo rápido, pra caralho, eu como uma ducati Hey, true, na sua mente, quem true quer Mas antes do pião, brum, brum, brum, é só tu tu, tu, tu, tu, tu, mais uma vida perdida. tu tu tu Ainda continuo roubando seu flow. Foda-se suas joias, o que cê ganhou? teus melhores kits, eu que faço gol. Sério, cê tá flex? Eu também tô. Foda-se, ainda continuo roubando seu flow. Foda-se suas joias, o que cê ganhou? De teus melhores kits, eu que faço gol. Sério, cê tá flex? Vai tomar no cu, rapaz.